Hoje vai ter muita coisa mesmo. Esse vídeo vai ser muito longo aí. Mais ou menos longo aí para vocês. E gente, hoje o que, que a gente vai ter? A gente vai ter prova do líder, prova do anjo, prova. É, prova, não, prova do líder, prova do anjo, formação de palidão festa e.. Qual é o nome, gente? Ai ah, meu Deus, e... ai ah, esqueci. E gente, também vamos ter jogo da Discord, tá bom? Então vai ter esses 56. Negócio em plena aí, vocês vão ficar sabendo aí Porque tem mais coisas aí Então, vocês vão ficar sabendo aí Também tem o Amos aí pra música é 6 Então é isso, gente, vamos conhecer os nossos brothers que é ah. Olá, galera Eu sou o James Betava E eu tô aqui nesse BBB pra, ter pra ganhar Esses 50 reais, eu tô confiante que eu vou ganhar Porque eu sou Bom, nas né? minhas habilidades eu Aprimorei muito também, eu bem treino, né? Eu quero ganhar esses 50 reais, vai me ajudar bastante. Falou! Eu sou o Jacques, tenho 14 anos e eu vou ganhar esses 50 reais porque eu não posso. Eu sou o Rafael Henrique, eu tenho 10 anos e eu quero ganhar muito esse meu bebê. Quero ganhar os 50 reais e vai me ajudar muito porque eu vou comprar muitos doces, essas coisas e vou Ai, eu vou se divertir esse dia, com esse dinheiro. eu comer. Então é isso. Gente, vocês já conheceram os Brothers, né? Então é isso, gente. Vamos lá, que eles vão entrar na casa agora. E agora a gente tem a prova do líder. Então bora lá, gente. lá chegando, né? Então Tá muito legal, né, gente? Hoje, gente, temos formação de paredão. Será que vai no paredão? É só duas pessoas, tá bom? Então, é, as três pessoas vão voltar nas pessoas e as duas pessoas mais... A, a, duas pessoas, a primeira pessoa vai botar, vai pro paredão e a pessoa que tiver no paredão vai... vai mandar o pra paredão. Então é isso, gente. Vou explicar a prova aqui pra vocês, tá brothers. De... Então, bora lá. A prova é o seguinte. Vou Lá tem uma piscina azul Vocês vão pegar o bichinho azul E colocar na área de vocês Tá bom? Na área de vocês Então você vai pegar a bexiga lá e colocar na área de vocês Tá ok? Certo? Então bora lá uh! Atenção gente Vocês podem pegar Qualquer bexiga daqui Se estourar no meio do caminho Volta e pega outra Tem que estar inteira Na cesta Em 3, 2, 1, valendo Valendo, valendo, valendo. Vamos um Só pode pegar uma de cada vez. Uma de cada vez. Vai, cara. Tô... Vai, vai, eu vou. Não estou, não estou. Peguei. atrás, mal atrás, atrás. Pronto, acabou as provas. Bora lá. Gente, o que tá com fita vale 10 pontos. Pode pegar o que tá com fita de vocês e colocar no chão. O que tá com fita, coloca no chão. Será que vai ser o líder dessa semana? Com fita. E pega o que tá sem fita e coloca no outro lado. Tá bom. Bora lá, vamos contar. Vamos contar. Rafael fez 40 pontos. Rafael fez 40 pontos. Espera aí. ó Então, Rafael fez 40 pontos menos 2, 20 pontos. Jackson está com 0 pontos, dois, dois, com fita e dois sem fita, James, não entendi, James está com 0 pontos, então é isso gente, o novo líder dessa, sema, dessa, semana, é, dessa semana é o Rafael, essa é a prova Rafael, quem você escolhe para ir com você quarto do líder? Então, os dois pode ir. Tchau. Nossa, então é isso, gente. Nossa, nossa. Então é isso, gente. Tchau, obrigado. volte para os seus lugares. Pode ir para os seus, para os seus treinos. Tchau. Então, a Atenção. James pode ir para o quarto do líder! Vamos lá para a prova do anjo Aliás Rafael Não pode participar Bora lá Bora lá Vocês têm 10 segundos para pegar O máximo de Balões vocês têm 10 segundos. 3, 2, 1, valendo! Bora lá, bora lá! Vamos lá, gente. 10 segundos. Pode pegar o tanto que quiser com a mão. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, já passou 10 segundos, mas eu vou botar 20 segundos só. Só 20 segundos. Só 20, só 20. Bora lá, bora lá. Acabou, acabou o tempo, acabou o tempo. Então bora lá, né? Sem contas aqui, né? Sem seis. Pra lá, sem dúvidas O Jaxo é o novo anjo Muito bom, né? Vamos lá, Jaxo pode pegar o Monster E dar pra pessoa que Que competiu com o O Monster vai ter que Até quando ser liberado Só então é isso, cada um pode voltar para os seus lugares. Glorinha vai ter a festa. Muito obrigado. O jogo da Discord já vai ser depois da festa, ok? Então agora vamos lá para a formação de paredão para gente comemorar e, então, para A formação de paredão, e, então, vamos a formação de paredão E logo depois vai ser aí a festa e depois vem aí o jogo é. da Discord, tá bom? Então bora lá, uh! AXO, em quem você vota e por quê? Pode ir lá e chamar o James. James, com quem você vota e por quê? Eu volto no Rafael porque eu tenho um amigo aí que, que ele me acompanha há mais de 6 anos. Então eu vou fazer isso com ele porque seria muita pisada. Tanto de coisa que ele já fez comigo. Ele, ele, ele comprou um sorvetinho de um iPhone. É isso eu voto no Rafael. Tá bom, pode ir lá e chamar o Rafael. Rafael, em quem você vota e por quê? Eu voto no... Dia, eu voto no dinheiro, Por quê? Ah, eu acho que o... Jackson que você escolheu dinheiro, eu não lhe da minha casa então, Tá bom, pode ir pra casa voltar Tá, ah, gente Já tem o resultado na mães, nas mãos. Nas monhas Então, bora lá é, você está no paredão, James James, em quem vo você leva quem Para ir para, para, ir para o paredão Então é isso, paredão formado Os dois estão no paredão Então é isso, pode voltar para casa Agora a gente chama para a festa é que é paredão mesmo? Errada! para os quartos agora e deixa a comida e deixa a comida se não é eliminado 5 4 3 2 1 vamos lá gente para o jogo da discord o jogo da Discord vai funcionar o seguinte aqui, aqui tem duas placas E você vai pegar uma, uma, de, duas, uma delas E dar pra uma pessoa Se você quiser dar duas pra uma pessoa Pode dar, você pega uma e dá pra outra E uma pra outra Então se você quiser pode dar só pra uma, tá bom? Então bora começar pelo o líder Rafael, pode escolher a placa E dar pra quem você acha que é Pode Pulei a placa, né? a placa você mostra pra cá, tá? Pra influenciador, influenciador. Influenciador. Isso. Influencia, é, influenciador é o outro, certo? Então o outro, você vai dar? Não. Você dar, se você quiser, dá. Se não quiser, não precisa dar. não. E o, o, o James, influenciador. Então bora lá. James, agora você. Você pode dar? So, with the play dead, é, dá pra ter na Qual said, das placas você dá para quem Já que sou influenciado Eu there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? No one who's always sorry the conclusion I wish you me like I love you it's no when I'm alone with you I never Então bora lá agora é os dois que estão no paredão ah James você tem 30 segundos para se defender Começa então, votem eu... nele, por favor Eu quero ficar muito pra ganhar esses 50 reais Isso vai me ajudar muito a comprar um kit a Ajudar a interar, a comprar um kit game Para trazer mais conteúdo pra vocês Por favor, votem nele que eu quero muito ganhar esse game E é isso Obrigadão aí que tá aqui me ajudou Vamos lá, Rafael Você tem 30 segundos para se defender Começando Gente, bota por favor em... em mim Por favor, eu quero ganhar 50 reais Vou entrar lá pra comprar um, um fone, alguma coisa. Quem vai falar, James, é tá porque eu quero música aqui. Assim. Vão me ajudar. Eu vou ajudar o música assim. um... Acabou o tempo! Então é isso, muito obrigado. Tchau. Tchau. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do segundo episódio, gente. Teve muita coisa aqui nesse segundo episódio, mas eu não de treta, né? Beleza, eu queria tanto ter, ter uma treta assim. Mas só o grupo pode, né? Porque se gente tiver treta, então não sou de né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, gente, tem um link da descrição, aqui no primeiro link. Você já pode apertar lá e voltar lá pa você, vai para sair, tá bom? Então você volta para sair no James ou no rapaz. Então, clica aí, bota bastante. Porque no terceiro episódio tem o que, gente? Em eliminação. Então é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.